Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu tanto que já mostrei essa parte da minha casa aqui ó, que tá inacabada eu, eu resolvi a começar né, a trabalhar aqui, então eu quero que vocês acompanhem, deixem like, comentários, compartilhe o vídeo Se não for inscrito no canal, se inscreva aí pra fortalecer a gente e incentivar a continuar aqui a obra É... Eu vou começar, galera, pelo lado mais fácil, pelo mais difícil. Hoje eu vou fazer essa parte aqui, ó, tá vendo? É, não foi eu que fiz essa parte, esse aqui foi um pedreiro que nós contratamos. Aí, ao fazer essa coluna aqui, e praticamente ela é a sustentação de toda a casa aqui, ó. É uma diquina e pega tanto para direita como para esquerda e ela tá toda aqui a deformada, aparecendo os ferros, a massa tá fraca. Então eu vou Tentar fazer aqui uma do lado e para dar sustentabilidade aqui nessa obra. E depois, não nesse vídeo, né? O próximo, eu vou tentar porque a gente usou essa escora aqui, ó, é para fazer é, varal, né? Para colocar esse pendurar roupa aqui nessa área, porque dá sombra, se chover, não molha. Aí acabamos nós escorando demais e trincou a laje aqui, bem na divisória. Aí, como vocês podem observar, ó. Esse verde aqui já é da água da chuva que vai caindo, então o primeiro vídeo eu vou estar fazendo esta coluna aqui ó, do lado da uma sustentação, já falei, tá vendo olha as condições dessa coluna, não tem como deixar aqui ó, para iniciar a obra, e vai estar tá difícil porque ela é por dentro e já tem aqui naqui, mas eu vou fazer tá galera, não tem muita técnica, mas aos poucos aqui vou aprendendo, vocês deixem a sugestão de que eu tô fazendo certo ou errado o que eu possa fazer para corrigir, para tentar melhorar, e eu praticamente sozinho vou tentar fazer isso aqui ó, né? Vou corrigir aquele vazamento lá, vou tentar corrigir também uns vazamentos que ficou aqui, na laje aqui por dentro, tá vendo? Parte mais escura, porque eu não vou revocar esse teto, eu vou tentar colocar gesso, fazer uma obra bem bonita aí, bem legal, um quarto bem aconchegante aqui, um quarto de casal. E a, e a obra da casa não vai ficar restrita só isso aqui não, é, a gente tem um planejamento também de modificar os outros cômodos, então praticamente vai mexer a casa toda. Então, isso, conto muito aí com seus likes, é, com seus compartilhamentos, com seus comentários, para mim tocar essa, essa construção aqui. No caso aqui não é reforma, né? essa parte de fora não é reforma, é continuidade e a parte de dentro sim que é reforma. Então vamos lá começar? Aí, galera, ó, já ficou aí, ó, a prumadinha, a caixa já feita no local. Agora, eu já até adiantei aqui, ó, areia, eu vou fazer a massa e vou encher. Aí vocês devem estar perguntando como que eu vou fazer para poder encher se eu não deixei espaço. Como que eu quero que ele fique rente, vou até gravar aqui pertinho, ó. Como que eu quero que ele fique rente aqui, ó, aí o que que acontece? Eu vou quebrar um pouquinho nessa coluna aqui, ó. Vai dar um trabalhinho para encher, né? Vou encher bem devagarzinho. Mas eu quero que ele fique rente para poder essa parte aqui, ó, apoiar nessa ou nessa apoiada de cá. Por isso que eu não deixei vaga aqui, porque quando eu fosse encher ia ficar muito difícil de colocar outra tábua aqui para poder dar esse nível. Aqui eu já deixei no nível certinho. Agora só vou quebrar aqui, ó, e deixar uma fenda para entrar a massa. Muito mais fácil só vai demorar um pouquinho para encher e dar um trabalhinho devagarzinho a massa mais mole mas eu consigo o nível que eu quero aí já vai deixando muito like aí galera comentários, dá sugestões aí de forma que eu posso fazer que eu vou continuar aqui mexendo na casa beleza então vamos para a segunda parte que é encher essa coluna vou acelerar de novo para não ficar muito grande aí o, o vídeo total Aí galera, acabei de encher a caixa aqui, ó Viu o trabalho que deu Mas agora é só esperar secar aí uns dois, três dias para me tirar a tábua e ver o resultado como ficou, né Espero que fique legal, fica bom E que consiga corrigir aí a outra coluna que, que nem vocês viram aí no início do vídeo Que tava tá bem bem ruim mesmo E até de cair em tudo A ideia foi reforçar essa pilhaça aqui de quinta Que ela parece que ela me sustenta a casa todinha E vamos ver o resultado Deixa muito like Comentários, compartilhe o vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Quando secar, eu continuo o vídeo tirando a tábua e mostrando o resultado para vocês.